Terminada. Propriedades misteriosas, informações desconhecidas, entidades não documentadas Essa área 841 é calmo e tranquilo É o lar de esculturas de mármore liso e esculpidos O nível 841 contém um zumbido baixo, não é das luzes o zumbido silencioso da conversa cria uma sinfonia impossível de ignorar. Sons que penetram seus ouvidos. Um refrão permanecendo ininteligível. Você deveria encontrar uma estátua que está quieta. Imóvel. Imóvel como pedra. Fale com ela. Deixe-a ensinar-lhe os horrores do começo e do fim, se começar a quebrar ou corroer, saia. Você não é bem-vindo para a metamorfose. Entradas e saídas. Encontrar um pedaço de nossa carne, nosso mármore, em qualquer outro plano, pode trazê-lo aqui. Você pode entrar a partir do plano 18. Se você se esforçar o suficiente, é claro. Saídas Se o zumbido suave da fala se tornar demasiado, como aconteceu com muitos, você pode sair espontaneamente Se você desligar o disjuntor, deixaremos você sair pela porta que reservamos para os campeões das trevas Ajudar um único de nós através da metamorfose pode conceder-lhe uma saída antecipada se você tivesse visto o Weep Man, não há como correr mais. Você será encontrado no plano adjacente. 841.1 Se você não viu o último vídeo das classes de dificuldades, vou deixar aqui no card para você em algum lugar. É só clicar. Clica, vai. Tô te esperando lá, meu lindo. Vou indo nessa, fui. Ah, esse nível é curtinho mesmo aí, não estranhei. Fui.